Você sabia que no universo a maior parte da matéria que nos cerca não está nem na fase sólida, nem na líquida e nem na gasosa? Ué? Se não está no sólido, nem no líquido, nem no gasoso, em qual estado a matéria está? Em qual estado nós temos a predominância da existência de matéria? Ficou curioso, né? Então vem, vem que o Mostrão te explica.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 Família Bio Explica, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da Química, e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui no Bio Explica. Pessoal, eu falei agora há pouco, antes da vinheta, sobre a quarta fase da matéria. Que quarta fase é essa? Na verdade, essa quarta fase da matéria é o plasma. Poxa, Marquinhos, mas se eu quase não vejo plasma no meu dia a dia, Onde eu posso encontrar E como assim ele domina? Ele é o estado que é o estado dominante da matéria em todo o universo. Cara, assim, a gente pensar só pelo nosso planeta, só pela nossa atmosfera, é um tanto quanto egoísta, cara. Expande a tua visão para o universo como um todo. Caraca, então você vai ter o espaço, você vai ter as outras galáxias. Então a matéria, ela está predominantemente na forma de plasma. Hoje eu vou mostrar mais o que é o plasma. O plasma, na verdade, para simplificar a visão para você, plasma é gás na forma ionizada, é gás que sofreu ionização, sofreu uma perda de elétrons, beleza? Puxa, monstros, onde eu encontro plasma? Você tem o plasma induzido, por exemplo, quando você tem uma televisão de plasma, ali dentro você tem gases na forma ionizada. É, outro exemplo, quando um foguete espacial está entrando novamente na órbita terrestre, você com certeza já viu isso em algum filme, fica aquela... É, parece que a frente do foguete está pegando fogo. Então, aquele aquecimento excessivo na reentrada do foguete na órbita terrestre, ali você tem um pouco de plasma. Quando você tem um arco voltaico, manja, aquele choquinho, de repente, um fio de alta tensão, é, ou então aquele experimento que você coloca as mãos num bulbo de vidro, e você tem aqueles, zzz, aqueles fiapins elétricos ali, fiapins elétricos, então você tem aquelas ondas elétricas ali dentro, Aquilo é plasma. Arco voltaico é plasma. A parte que aparece na frente do foguete, na reentrada da atmosfera, é plasma. Quando você tem um raio, o raio é uma formação momentânea de plasma. Então, o plasma é, na verdade, gás ionizado. Show de bola? Maravilha. Então, já que a gente está falando de matéria, vem comigo e vamos para dentro do conceito fundamental de aspectos macroscópicos. Primeiro, a matéria, o que, que é a matéria? Nós temos matéria e energia. Um grande um, um, um grande comparativo assim. Pô, o que, que é matéria? O que, que é energia? Matéria, gente, é tudo aquilo capaz de possuir massa e ocupar lugar no espaço. Por exemplo, o ar atmosférico é a matéria? Sim ou não? Ah, Marquinhos, mas o ar eu não consigo tocar o ar, pô, mas o ar é composto por oxigênio, por nitrogênio, por ozônio, por outros gases, por CO2. Então eu tenho vários gases, eu tenho átomos, eu tenho moléculas na constituição do ar atmosférico. Então o ar é matéria? Claro que o ar é matéria. Ele possui massa e ele ocupa um lugar no espaço, ele tem o um volume. Agora, o que é energia? Cara, o conceito de energia é um conceito muito mais subjetivo do que a gente imagina. Faz o seguinte, bota no seu computador, procura energia no Google. O que você vai achar é, a ah, energia tudo aquilo capaz de gerar trabalho. Ah, e aí? Então, o conceito de energia é um conceito muito subjetivo. Na verdade, você tem energia se manifestando de várias formas. Por exemplo, energia cinética. Eu tenho energia potencial, eu tenho energia acumulada numa ligação química entre dois átomos de oxigênio. Vai rolar uma energia ali naquela ligação. Você vai ter que dar uma energia para quebrar aquela ligação. Quando a ligação se forma, eu vou ter liberação de energia. Eu tenho calor, que também é energia. Aí, qual é a definição de calor que você se lembra lá da física? Calor é a energia que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aí tem a definição de ah, o calor e a energia em trânsito. Então a energia ela não tem uma forma fixa. Ah, a energia é isso. Não, a energia ela pode se manifestar de várias formas diferentes. Beleza? Então vem comigo. Matéria possui maçã e ocupa um lugar no espaço. Legal? Depois, olha como é que eu começo com uma definição mais ampla, mais abrangente, e depois eu venho botando cada vez mais... Restrita a minha definição. Se liga só, matéria já foi. Depois de matéria, corpo. Qual é o conceito de corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria. Como assim porção limitada de matéria? Um corpo é, por exemplo, a madeira é matéria. Vamos colocar aqui do lado exemplo? Sim, madeira é matéria. Madeira possui massa e ocupa um lugar no espaço. Agora, o que seria um corpo formado de madeira? Eu pego, por exemplo, um pedaço de madeira, um toco de madeira. Vamos colocar um toco. Um toco de madeira. É uma porção limitada de matéria. Agora, o que seria um objeto? Olha como é que vai ficar mais específico ainda, mais restrito ainda. Um objeto vai ser o corpo, só que é o corpo, com uma aplicação específica, com uma função. Então, eu vou pegar esse toco de madeira, vou esculpilo lo e vou formar tipo, uma mesinha de madeira. Então, uma mesa de madeira. Isso seria um objeto. Então, o um objeto é o corpo, só que ele vai possuir o quê? Uma aplicação específica, ele tem uma função específica. Então, olha só, primeiro, matéria, olha como é amplo. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria e objeto é o corpo, só que ele tem uma aplicação específica, tudo bem? Então, olha como é que eu fui colocando cada vez mais específico, mais restrito. Exemplo. Matéria. Madeira é matéria? Sim, madeira é matéria. Um corpo de madeira seria tipo um toco de madeira, um tronco de madeira, uma tábua de madeira, ainda não há uma aplicação específica para aquele corpo. Foi? E objeto? O objeto vai ser o corpo, só que ele vai possuir uma aplicação específica. Por exemplo, eu pego o toco de madeira, vou esculpí-lo e transformá-lo numa mesa de madeira. Agora ele se transformou em um objeto. Espaço para você pintar esses três conceitos iniciais. Vai lá! Vamos então agora para mais classificações na matéria. Bora para as classificações então da matéria. Se liga, a matéria pode ser classificada em dois blocos principais. Nós temos as substâncias puras e as misturas. Quando eu tenho a substância pura, eu tenho a substância isolada, tipo só o CO2, só a água, só o nitrogênio. É Como assim, Marquinhos? Eu não consegui é, associar. A substância a fórmula química faz o seguinte volta lá na nossa aula de química zero é aquela aula que eu gravei com tudo que você precisa saber do basicão para química então eu lá vou te mostrar o que é reagente o que é produto o que é coeficiente tequiométrico a fórmula dos principais compostos, o que, que significa, por exemplo, se eu coloco CO2, o que, que é o coeficiente tequiométrico, o que, que é o índice, dá uma olhada só nessa aula de Química Zero. Beleza? Bom, agora se você não precisa dessa aula de Química Zero, continua aqui comigo. Se você precisa, dá uma pausa nessa aqui, abre outra aba, assiste a aula de Química Zero e volta para cá que eu tenho certeza que você vai voar nessa aula junto comigo. Vamos lá. Então, as substâncias puras, primeiramente, só a substância, sozinha, elas podem ser divididas em substâncias puras, simples ou compostas. Qual é a diferença? Substância pura simples, vamos direto, por exemplo, eu tenho a molécula de oxigênio Ela é formada só por átomos de oxigênio, então vou colocar aqui, ó, O2. A molécula de nitrogênio é só formada por átomos de nitrogênio, então N2. A molécula de ozônio é só formada por átomos de oxigênio, O3. E, Marquinhos, então a substância pura simples é quando eu tenho, por exemplo, ferro metálico. O ferro é só o átomo de ferro, vários átomos de ferro agregados por ligação metálica. Então, substância pura simples é quando você tem apenas um elemento químico na constituição da sua substância. Mais dois exemplos. Eu tenho o carbono diamante e o carbono grafite. Eu tenho só átomos de carbono formando o grafite e só átomos de carbono formando o diamante. Substâncias simples. Só um elemento químico na constituição. Aí você reparou, poxa Marquinhos, mas que curioso, oxigênio e ozônio são formados por átomos de oxigênio, mas os dois têm propriedades diferentes. Por exemplo, o oxigênio é o que eu uso na respiração, e o ozônio é o que nos protege, o que dá uma segurada, ele tem a capacidade de absorver parte da radiação ultravioleta. Então, são substâncias diferentes, com propriedades diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Qual é o nome desse fenômeno? Esse fenômeno é chamado de alotropia. O que é essa alotropia? É o que acontece com o carbono diamante e o carbono grafite. É o que acontece com o fósforo branco e o fósforo vermelho. Você tem substâncias com propriedades completamente diferentes e que são formadas pelo mesmo elemento químico. O que é que muda? A proporção. A composição e o arranjo estrutural. Tudo bem? Beleza? Então, alotropia, substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, porém com propriedades completamente diferentes. Legal? Show! Então, substâncias simples são substâncias formadas por apenas um único elemento. Beleza? Substâncias puras compostas. Vou colocar aqui a água, o CO2, o monóxido de carbono, eita... O um monóxido de carbono, CO. Eu vou colocar o N2O, o ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico. Então eu tenho substâncias puras compostas, são aquelas substâncias que têm dois ou mais elementos na sua constituição. Outro exemplo, vamos colocar aqui o cloreto de sódio, NaCl, é formado por sódio e cloro, por cátion sódio e ânion cloreto. Então, para ser uma substância pura composta, eu tenho que ter dois ou mais elementos diferentes na constituição. Beleza? Agora, se eu pego, por exemplo, água e cloreto de sódio, eu tenho uma substância pura? Eu não tenho mais uma substância pura. Quando você pega uma substância pura e junta com outra substância pura, a gente para de ter uma substância pura e passa a ter uma mistura. Então, o que é uma mistura? Mistura é quando você junta duas ou mais substâncias puras diferentes e aí você passa a ter uma mistura. Legal? Então, mistura é quando você tem duas ou mais substâncias puras juntas no mesmo recipiente. Então, classificação das misturas. Eu tenho dois tipos de misturas. Eu tenho as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas que possuem apenas uma fase visível, por exemplo, quando eu misturo água e sal, vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Depende, se eu colocar um pouquinho de sal em um copo com uns quatro, cinco dedos de água e misturar, eu consigo fazer com que o sal se dissolva completamente na água, certo? Então você tem uma mistura homogênea, toma então, muito cuidado, ah, sal e água vai ser sempre homogêneo, não, Vai ser homogêneo se eu tiver uma quantidade razoável de água, que é o meu solvente, e uma quantidade pequena de sal, que é o meu soluto. Agora, se eu coloco três dedinhos de água num copo, e coloco, sei lá, seis colheres de sal, sete colheres de sal, cara, provavelmente, aquela pequena quantidade de água, se tiver uma temperatura de 25 graus, né, temperatura ambiente, se tiver a 25 graus, aquela quantidade de água não vai ser suficiente para dissolver o sal. Então, você vai conseguir perceber duas fases. Eu tenho a fase líquida da água e no fundo do recipiente a fase sólida do sal. Então, você passa a ter uma mistura não mais homogênea, e sim uma mistura heterogênea, porque você consegue identificar duas fases. Então, a mistura heterogênea é aquela mistura que possui duas ou mais fases. Tudo bem? Você consegue enxergar... Nesse exemplo aí que eu acabei de falar pra você, a fase líquida da água e o excesso de sal, que a gente chama de corpo de fundo, acumulado no fundo do recipiente. Recapitulando, mistura homogênea é quando você tem apenas uma fase. Mistura heterogênea é quando você tem duas ou mais fases. Espaço para você printar. A gente, eu saí aqui. Mas cuidado, cuidado, calma, pulou aí na sua cadeira, calma filho, olha só, deixa eu te falar, tomem muito cuidado, porque não necessariamente ter uma fase visível significa que aquela substância vai ser, aquela substância não, né, que aquela mistura vai ser uma mistura homogênea, calma. Então, não necessariamente enxergar uma fase é sinônimo de que, ah não, então tem uma mistura homogênea ali. Cuidado com as exceções, pessoal, então eu vou colocar aqui embaixo, ó, cuidado, cuidado, Cuidado com misturas que têm um aspecto homogêneo, mas são classificadas como misturas heterogêneas. eu tenho duas misturas que são muito importantes. O leite e o sangue. Ambas possuem apenas aspecto homogêneo, mas são, na verdade, suspensões coloidais, não são soluções verdadeiras. Por que a suspensão coloidal? Coloides são partículas que tem um tamanho um pouco maior do que o das soluções verdadeiras. Nas soluções verdadeiras, quando as partículas se dissolvem, quando os íons se dissolvem, eles ficam num tamanho muito pequenininho. Já os coloides são agregados muito maiores de partículas. Não são visíveis a olho nu. Você não consegue ver uma hemácia a olho nu, você não consegue ver um glóbulo branco a olho nu. Mas se você vai para o microscópio, você consegue ver essas partículas é, no microscópio. Então, se você consegue enxergá-las não a olho nu, mas em um microscópio, elas não são partículas classificadas como partículas de soluções verdadeiras. São partículas de suspensões coloidais. E aí nós teremos uma mistura com um aspecto homogêneo, mas ela será classificada como uma mistura heterogênea. Então, cuidado! Quando você tem leite e sangue, são apenas soluções... Que possuem aspecto homogêneo. O aspecto é homogêneo. Mas elas vão ser classificadas como? Como misturas heterogêneas. Vou puxar a seta aqui, ó. para mistura heterogênea. Tudo bem? Então o leite e o sangue possuem apenas o aspecto homogêneo. Elas são classificadas como misturas heterogêneas. Beleza? Espaço para você printar e vamos para a próxima parte. Printa aí. Partiu? Bora falar agora então sobre os estados físicos da matéria. Bora! Fases da matéria e as mudanças que a gente tem entre essas fases. Se liga! Primeiro, as três fases principais da matéria, no início da aula você viu que são quatro, mas as três principais são fase sólida, líquida e gasosa. Então, dependendo das condições de temperatura e de pressão, essas fases mudam. Eu vou ter mudança entre essas fases. Beleza, então eu tenho primeiro fase sólida. O estado sólido ele é definido por uma agregação muito grande e uma energia cinética baixa das partículas no estado sólido. Ou seja, como assim uma agregação alta? Eu tenho energia cinética baixa porque os átomos eles estão mais juntinhos, mais agregados, então a interação entre eles é mais forte. Beleza, na fase sólida, então essa é a tendência geral. Então, fase sólida eu tenho o máximo de agregação e o mínimo de energia cinética, beleza? É, Marquinhos, então as moléculas e átomos ficam paradas no estado sólido? Não, não Ficam paradas. Elas ficam paradas caso você esteja no zero absoluto. Agora, ah, eu tomo a temperatura de menos 20 graus centígrados. Está frio, não está? Bastante. Mas se você tem um sólido a menos 20, você pode ter certeza que vai rolar uma certa vibração nesses é, nesse material, nos átomos e nas moléculas que constituem esse material. Elas vão estar em vibração. Só que, claro, olho nu você não vai perceber isso. Então, tem energia cinética? Tem, mas é muito pequena. Eu só vou ter total repouso, a matéria parada, os átomos todos parados em zero Kelvin, ou seja, menos 2,73 graus centígrados. Tudo bem? Beleza. Então, fase sólida, alta agregação, baixa energia cinética. Na fase líquida, eu já tenho uma agregação um pouco menor. Eu tenho interação entre os átomos e moléculas? Tenho. Na verdade, a gente pode ter forças interatômicas e forças intermoleculares. Interatômicas é de um átomo para o outro. Aí você tem aquelas ligações iônica, covalente, metálica. Forças intermoleculares são interações de uma molécula para outra. Aí eu tenho ligação de hidrogênio, eu tenho dipolo induzido, eu tenho íon dipolo. Então... Eu tenho diferentes tipos de forças intermoleculares. Lembre-se, interatômica é de um átomo para o outro, intermolecular, entre uma molécula e outra. Foi ou não? Legal? Beleza. Bom, então no estado líquido, a gente tem uma agregação um pouco menor e uma energia cinética intermediária, tudo bem? Já na fase gasosa, eu tenho agregação mínima e, se nós formos supor, gás ideal, a aproximação para gás ideal e não para gás real, a aproximação de gás ideal me diz que a agregação é mínima e não há interação entre as moléculas. Então essas forças de ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente, é, íon dipolo, essas forças na fase gasosa, para aproximação de gás ideal, essas forças não existem. Beleza? Então, estado sólido. Alta agregação, baixa energia cinética, estado líquido. Agregação intermediária, energia cinética intermediária. Estado gasoso, agregação mínima e energia cinética máxima. Quase não tem interação, se for gás ideal a gente despreza. Interações intermediárias, interações extremamente fortes. Beleza? Show! E as mudanças entre essas três fases? Da fase sólida para a fase líquida, nós vamos nomear essa mudança como fusão. Por exemplo, água sólida se derretendo e transformando-se em água líquida. Tudo bem? Então, fusão do líquido para o gás, nós temos três nomes. Eu tenho evaporação, eu tenho a ebulição e a calefação. Vou colocar aqui para você, ebulição, e tenho também a calefação. Então qual a diferença entre evaporação, ebulição e calefação? Evaporação é, ah, choveu, se formou uma poça d'água na frente da tua casa. Aquela poça vai ficar lá o dia inteiro? Não. Vai chegar no fim do dia, aquela poça vai ter evaporado. Agora, a água precisa chegar até 100 graus centígrados para evaporar? Bom, claro que não. Se ela está lá na temperatura ambiente, 25, de repente um, um dia um pouquinho mais quente, 32, 30 graus, Aquela água não vai precisar chegar até 100 graus para evaporar. A água da superfície, ela ganha energia suficiente para romper as forças intermoleculares e aí ela pode passar para a fase gasosa. Então ela vai, a da superfície aquece, aquece, aquece, pum, foi para a fase gasosa. Aí a próxima superfície que fica, as moléculas aquecem, aquecem, ganham energia cinética, pum, vão para a fase gasosa. Beleza? Então, isso é evaporação, seria o nosso processo lento. Ebulição é quando você bota água para cozinhar, para é, cozinhar, vou cozinhar água, né? fazer uma água cozida. <risos> quando você bota água para esquentar, para cozinhar de repente um macarrão, um arroz, mas vamos fazer um arroz integral, show de bola, rico em fibras, então vou fazer um arroz integral e botar a água para ferver. Beleza? Eu faço assim. Eu boto primeiro o alho, dou um sustinho no alho, não deixa ele dourar não. Senão vai ficar com um gostinho bem, bem zoado no arroz. Deixa só dar um susto no alho, pum! E aí depois você bota a água para ferver, joga o arroz, dá uma, uma passada... Aqui não é aula de culinária não, mas enfim, eu faço o um arroz integral e fica uma delícia. Então, galera, é, quando você esquenta a água para fazer o arroz lá integral, o que acontece? A água ela vai chegar até 100 graus centígrados para poder o quê? para poder ferver, para poder passar para a fase gasosa. Isso significa que ela entrou em ebulição. Supondo-se a água pura, que não é a água que sai da torneira da sua casa, a água que sai da torneira da sua casa é uma mistura homogênea, porque você tem água e sais minerais, beleza? Agora vamos supor que a gente tem água pura, só H2O. Eu tenho, quando a água atinge 100 graus centígrados, ela tem energia suficiente para poder passar da fase líquida para a fase gasosa. Então, o grande lance é quando a água atinge seu ponto de ebulição, é quando ela começa a ferver, quando ela começa a enviar moléculas da fase líquida para a fase gasosa, tudo bem? Então, isso se chama ponto de ebulição, a temperatura na qual aquela substância passa toda para a fase gasosa, tudo bem? Beleza. Depois, a calefação. Calefação é quando você tem, por exemplo, uma chapa quente, uma frigideira quente, acabei de fritar um ovo, a frigideira está quente, eu, sem querer, acabei jogando um pouquinho d'água, um pouquinho de água, lavei minha mão, pá, caiu um pouquinho de água na frigideira. O que vai acontecer com aquela água? Instantaneamente, ela vai fazer assim, ó. Não vai? Eu tenho certeza que você imaginou esse barulhinho aí. Então aquele, é a água entrando em ebulição muito rapidamente e saindo fora para a fase gasosa. Então a calefação é quando você tem uma quantidade da sua substância muito pequena, no nosso caso a água, e eu tenho uma quantidade de calor disponível numa superfície muito grande, então eu tenho pouca água e muito calor. O que vai acontecer com a água? Ela vai tch, entrar em ebulição instantaneamente. Foi ou não, galera? Maravilha! Então, evaporação, ebulição e calefação, qual a diferença? A evaporação, a água não precisa atingir seu ponto de ebulição para poder ir para a fase gasosa. Já a ebulição, eu preciso aquecer a substância até que ela passe da fase sólida... Da fase sólida, eu, hein? Até que ela passe da fase líquida para a fase gasosa. Tranquilo? Maravilha. E calefação, eu tenho uma massa muito pequena da substância, uma quantidade de calor disponível muito grande, ela vai tss, e entra em ebulição instantânea. Maravilha? Show. Então, a única diferença é velocidade. Processo lento, processo intermediário, processo instantâneo. Legal. Depois... Do gasoso para o líquido nós temos dois processos. Nós temos o processo chamado de, aqui, nós temos o processo chamado de condensação e nós temos a, vou colocar aqui uma barrinha, liquefação. Marquinhos, mas qual é a diferença entre condensação e liquefação, pessoal? Liquefação, você vai lembrar do gás liquefeito de petróleo, GLP. O gás liquefeito de petróleo, na verdade, se você pegar um botijão de gás, já pegou um botijão de gás rapidinho para fazer um, um concentradinho de bíceps aqui em casa? Não? Tá, mas enfim, é, se você reparar, o botijão de gás ele não tá com gás ali dentro. Na verdade, você tem uma mistura de propano e butano, que são dois hidrocarbonetos, na fase líquida. E aí, se você for reparar, isso na verdade é um ato muito inteligente, porque cabem mais ou menos 13 quilos de propano e butano ali dentro. Se eu fosse colocar na fase gasosa, o gás tende a ocupar um volume muito maior do que a fase líquida. Então assim, se eu coloco gás líquido ali dentro, eu consigo colocar uma massa de gás, um número de moléculas ou um número de mols do gás maior, então teoricamente eu vou ter mais gás para poder fazer combustão, por exemplo, aqui em casa, o gás demora aí, vamos colocar, uns três meses, olha que eu cozinho pra caramba em casa, demora uns três meses, cara, eu faço almoço, eu faço janta, eu faço lanche, eu cozinho pra caramba em casa, então, inclusive, me é amarro, gosto pra caramba de cozinhar, é mó barato, então, eu gasto muito gás, e meu gás dura um tempão, agora, quando eu morava com meus pais, o gás demorava assim, quatro semanas, três semanas para acabar o botijão, por quê? Pô, aí são seis pessoas comendo lá em casa todo dia, então a quantidade de refeições maior, enfim. É... Se eu colocasse o gás ali dentro do botijão na fase gasosa, bicho, o que iria acontecer era o seguinte, eu ia fazer uma refeição acabou o gás. Eu faço duas refeições e acabou o gás. Por quê? Se eu coloco na fase gasosa ali dentro do botijão, eu precisaria de um volume muito maior, então o botijão já teria que ser maior para eu colocar uma quantidade maior de gás ali dentro. Se eu tenho aquele botijãozinho desse tamaninho aqui, né? aquele botijãozinho padrão, e eu coloco ele em fase gasosa, se eu coloco gás ali dentro, ia caber uma massa de propano e de butano menor, então o botijão ia durar menos, sacou? Então em vez de 13 quilos, eu ia ter, sei lá, 200 gramas, 100 gramas de gás, sacou? Então a quantidade de gás que caberia ali dentro, a quantidade de matéria, vamos falar assim, no estado gasoso, ia ser menor do que a quantidade de matéria no estado líquido. Por isso que o gás fica pressurizado dentro do botijão. E aí, liquefação, gás liquefeito. Como é que eu fiz o gás ali? Como é que eu fiz ele ir da fase gasosa para a fase líquida? Eu fiz um aumento de pressão. Então a liquefação, você vai anotar aí, é por delta P é por variação de pressão, bota aí, ó, liquefação é por delta P, variação de pressão. Vou colocar esse nesse piloto aqui. Então, é por delta P, variação de pressão. Condensação é quando eu chego aqui perto do vidro, chego ali na janela do estúdio e faço assim, ó. O que aconteceu? O vapor saiu mais quente da minha boca, foi para a janela e encontrou uma superfície de condensação, não encontrou? Quando ele encontra a superfície de condensação da janela, ele vai condensar. Então, ele vai da fase vapor para a fase líquida. Então, a mudança da fase gasosa para a fase líquida por variação de temperatura, por ΔT, vou colocar aqui, condensação, vou puxar uma setinha para cá e vou botar ΔT, é chamada de condensação. Então, liquefação é quando aumenta a pressão sobre o gás, as moléculas vão tender a se aproximar e aí vão para fase líquida. Condensação é quando você resfria um gás e ele vai para fase líquida. Tudo bem? Eu tenho redução da energia cinética das moléculas, elas vão querer interagir mais e aí vão mudar a fase. Tudo bem? Beleza. Agora do líquido para o sólido, muito fácil, né? Eu vou formar o sólido, eu vou solidificar. Beleza. O nome é solidificação. Recapitulando então. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gás, evaporação, ebulição ou calefação. Qual a diferença? Velocidade, evaporação, processo lento. Ebulição, processo intermediário. Calefação, processo instantâneo. Beleza? Agora, do gás para o líquido. Eu tenho a condensação se for por mudança de temperatura. E a liquefação, se for por variação de pressão. Depois do líquido para o sólido, solidificação. Para a gente fechar essa parte, galera, do sólido para a fase gasosa, nós temos um processo chamado de sublimação. Beleza? E o que é a sublimação? Sublimação é a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa, sem precisar passar... Pela fase líquida. Marcão, me dá um exemplo então de sublimação. Te dou aqui ó: sublimação. Eu tenho por exemplo o gelo seco. Marquinhos, o que é o gelo seco? Gelo seco, galera, é na verdade CO2 em fase sólida é dióxido de carbono sólido. Aqui é CO2 sólido, então o dióxido de carbono sólido ele tem a capacidade já a temperatura ambiente de 25 graus, o CO2 já é um gás, então se eu coloco o gelo seco à temperatura ambiente, ele vai querer fazer o quê? Passar direto para a fase gasosa, então as forças intermoleculares das moléculas de CO2 são muito fraquinhas, e quando eu submeto ele à temperatura ambiente, eu vou ter energia suficiente para romper essas forças intermoleculares, logo o CO2 vai passar da fase... Gasosa para qual fase? Para fase O. Oh, da fase gasosa. O CO2 vai passar da fase sólida para a fase gasosa. Ou seja, ele vai sofrer sublimação. Tranquilo? Beleza? Então, gelo seco é CO2 sólido. Agora, uma curiosidade. Poxa, quando eu tenho é, gelo seco, ele passa direto da fase sólida para a fase gasosa. Então, por que, que um vendedor de picolé, por exemplo, usa o gelo seco como usa o gelo seco como refrigerante lá para o picolé, para refrigerar o picolé. A gente, imagina, o cara tá vendendo picolé na praia. Se ele coloca gelo, gelo mesmo, água sólida, o que, que vai acontecer? Primeiro, vai derreter mais rápido. Segundo, eu não consigo chegar a uma temperatura tão baixa quanto a do CO2 sólido. Então a refrigeração com o CO2 sólido é muito mais eficiente. E terceiro, aí eu estou lá vendendo meu picolé durante o dia na praia. Vai chegar no fim do dia, meu gelo vai ter derretido, meu picolé vai estar cheio d'água ali dentro do isopor, e terceiro, faz uma cagada do caramba, faz uma baita na sujeira. Agora, se eu uso gelo seco, um, eu mantenho o picolé geladinho por muito mais tempo. E dois, eu não vou ter aquela bagunça de fase líquida, foi ou não, beleza? Então, CO2 sólido, gelo seco, beleza? E o gelo seco, sublima. Agora, mudança da fase gasosa para a fase sólida, direto. O nome dessa mudança é, anota aí, ó, sublimação. Tranquilo? Do gás direto para a fase sólida, nós temos a resublimação. Então repara, todos esses fenômenos que eu coloquei aqui no quadro são fenômenos classificados como fenômenos físicos. Na verdade, a gente vai ter dois tipos de fenômenos que eu vou explicar aqui no cantinho para você. Mas antes, faz o seguinte, printa esse quadro aqui. Printa para você poder ver essa parte aí no seu caderno de fases da matéria. Isso aí, ó printou? Beleza! O lance é o seguinte eu tenho dois tipos de fenômenos os fenômenos podem ser classificados como fenômenos físicos e fenômenos químicos qual a diferença nos fenômenos físicos eu tenho apenas mudança da fase da matéria eu tenho, por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gás, do gás para o sólido, do sólido para o gás. Eu tenho esse tipo de mudança de fase. Mas se a água sólida se transforma em água líquida, ela deixa de ser água? Não. Então isso é um fenômeno físico. Agora, se você tem uma reação, por exemplo, de combustão, eu tenho papel, por exemplo, pegando fogo. A gasolina no tanque de um carro pegando fogo, é, sofrendo combustão. Isso é um fenômeno físico? Não. A gasolina, no caso do octano na gasolina... Quando ele sofre combustão, ele transforma-se em CO2 e água. Então isso não é um fenômeno físico. A gasolina deixou de ser gasolina. Ela passou a se transformar. Ela foi transformada, na verdade, né? Ela passou a ser agora não mais gasolina. Ela se transformou em duas outras substâncias: CO2, dióxido de carbono e água. Então eu tive alteração na estrutura molecular da matéria. Eu tive ah, os átomos da gasolina sendo quebrados transformando-se em outros compostos. Então eu tive um rearranjo desses átomos. Eles se transformaram em uma substância diferente. Logo, eu tenho um fenômeno do tipo fenômeno químico. Tudo bem? Fenômeno químico. Então no fenômeno físico, eu não tenho alteração da estrutura atômica, nem da estrutura molecular. Eu tenho a água, vai continuar sendo água. A única coisa que muda é se as moléculas estão interagindo mais ou interagindo menos. Então, a forma de interação entre as moléculas. A estrutura permanece a mesma. Agora, no fenômeno químico, eu tenho o um rearranjo de átomos, transformando moléculas, que são as moléculas dos reagentes, em novas moléculas, que são as moléculas dos produtos. Então, numa reação química, eu tenho o um rearranjo de átomos, formando novas substâncias, novos compostos químicos. Beleza? Então, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Aqui nas mudanças de fase, nós temos fenômenos do tipo fenômenos físicos. Bom, beleza. Agora, nós temos também duas classificações com relação à absorção de calor e à liberação de calor. Pessoal, da fase sólida para a fase gasosa, se eu vou, por exemplo, da fase sólida para a líquida, eu tenho gelo e quero água líquida. Eu tenho que aquecer o gelo para que ele possa se transformar em água líquida, sofrer fusão. Então, a água ela precisou absorver calor para poder derreter. Esses fenômenos que ocorrem mediante a absorção de calor são fenômenos chamados de fenômenos endotérmicos. Vou colocar aqui, eu coloquei todas as setas aqui em azul, não foi à toa. Foi porque os fenômenos com essa setinha azul são classificados como fenômenos que absorvem energia para poder acontecer. Fenômenos endotérmicos. Agora... Por exemplo, eu quero fazer gelo, eu quero pegar uma bandejinha, uma forminha é, e botar lá no congelador para formar gelo, para colocar num suco, num chá, enfim, para gelar alguma coisa. Eu coloco a água na forminha, boto a forminha dentro do congelador e espero a água líquida perder calor para ir para a fase sólida. Esses fenômenos são classificados como fenômenos exotérmicos. Ou seja, fenômenos que para acontecer precisam liberar energia. Eu aproveito para fazer uma campanha. Se você for à geladeira, pegar gelo na forminha, por favor, reponha o gelo depois de você usar. É muito chato o cara chegar na geladeira e não encontrar gelo, encontrar a forma vazia. Nossa senhora, que tristeza. Mas enfim, fenômenos endotérmicos são aqueles fenômenos em que você precisa absorver energia para o fenômeno poder acontecer. Passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Quando você tem uma ebulição, eu estou fornecendo calor para a água para poder romper as forças intermoleculares e a água passar para a fase gasosa. Agora, fenômenos exotérmicos. São fenômenos que precisam liberar calor para poder acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, a passagem da água da fase líquida para a fase sólida. Quando a água vai lá para o congelador, perde calor e vai para a fase sólida. Ela liberou calor. Fenômeno. Exotérmico. Tudo bem? Espaço para você pintar. Vou descer aqui rapidão. Printou? Beleza. Vamos então para a próxima parte. Bora! Análise gráfica para aquecimento das substâncias puras e das misturas. Se liga só. Pessoal, é, o objetivo aqui é o seguinte. Sempre que você tem um gráfico com essa cara, é porque nós estamos fazendo o seguinte experimento. Eu peguei uma substância... É pura, beleza? Nesse caso aqui. E eu vou aquecer essa substância pura lá da fase sólida até com que eu perceba todas as mudanças de fase. E vamos supor um sistema fechado. Você vai entender já já o porquê desse sistema fechado. Então é o seguinte, comecei lá uma temperatura um pouquinho acima de zero, sei lá, 5, 7 graus centígrados com uma substância qualquer na fase sólida. E eu vou aquecendo. Tá vendo aqui ó, o meu gráfico? A primeira coisa que você faz quando você vê um gráfico. Você tem que ver quais são as informações que o gráfico está fornecendo para você. Aqui eu estou vendo temperatura em função do tempo. Então eu vou começar a aquecer minha substância. Minha substância está inicialmente em fase sólida. Então eu vou colocar aqui no início, ó, fase sólida, vou colocar o sólido. Então eu vou aquecendo o sólido, aquecendo, aquecendo. Chegou no momento, uma temperatura, em que eu percebi que essa temperatura ficou constante. Repara, ó, a temperatura não está variando. Então eu estou olhando o tempo passando no relógio, o tempo está passando e eu tenho ainda a substância na fase sólida. Está na fase sólida, está na fase sólida, mas aí, eita, a temperatura ficou constante e eu vejo que o sólido começa a derreter. Opa, então se o sólido começou a derreter, eu começo a ter a fusão. Então a temperatura em que eu percebo que o sólido começa a virar um líquido, eu chamo essa temperatura de ponto, anota aí, ó, de... Fusão é a temperatura na qual a substância em questão vai passar da fase sólida para a fase líquida. Tranquilo? Então, nesse patamar constante aqui, nós temos uma mudança de fase. Então, aqui nós vamos ter o um equilíbrio de fases entre a fase sólida mais a fase líquida. Tudo bem? Então, esse primeiro ponto é a primeira gotinha de líquido aparecendo. Esse último ponto é a última partícula sólida se transformando em líquido. Início da fusão, fim da fusão. Beleza? Depois, quando eu tenho apenas fase líquida no sistema, ele volta a ter um aumento na temperatura. Então aqui, essa parte de subida, eu vou chamar de fase líquida. Vou colocar aqui líquido. Beleza? Então passei da fase sólida para a fase líquida. Então nesse patamar crescente, eu tenho o aquecimento do líquido. O líquido aquece, aquece, aquece. Aquece, eu vi que começou a aparecer um monte de bolinha. Então, o líquido entrou em ebulição. Então, a temperatura ela vai permanecer constante durante toda essa ebulição. Qual é o nome desse ponto? Eu chamo de ponto de, adivinha? Ebulição. Acertou, miserável. Então, ponto de ebulição. Temperatura na qual a substância entra em ebulição, ou seja, passa da fase líquida para a fase Gasosa. Então, nessa temperatura constante aqui, durante esse intervalo de tempo, eu tenho mais um é, indício de mudança de fase. Então, aqui nós vamos ter outro equilíbrio de fase. Fase líquida mais fase gasosa. E depois, nesse ponto aqui, é o início da ebulição. É quando a primeira bolha aparece. Esse ponto é o fim da ebulição. É quando a última gota se transforma numa bolha. E aí a gente passa a ter a fase quase ninja, hein? a gente passa a ter a fase gasosa. Então, eu vou colocar aqui no final o gás. E aí, como eu falei que o sistema é fechado, se eu permaneço com o aquecimento, com a fonte térmica ali aquecendo o meu sistema, eu vou ter um aumento de temperatura do gás. Beleza? Então, esse gráfico com dois patamares constantes é o gráfico para substâncias puras. Beleza? Sejam elas simples ou compostas, para substância pura. Ah, e essa temperatura constante aqui? Quando você tem água fervendo, vou lá, botei o fogo alto para botar água para ferver. Água, temperatura ambiente, 25 graus, e aí eu vou botar água para ferver. Botei na panela. No início, é vantajoso você colocar fogo alto? É, porque a água, teoricamente, vai esquentar mais rápido. Agora, a água tá fervendo, por que, que sua mãe chega e fala assim, meu filho, abaixa o fogo? Por quê? Não adianta você colocar... A água ah, tá lá para ferver, eu vou deixar em fogo alto, pode deixar em fogo baixo, porque se você ainda tem a fonte térmica ali, você vai continuar com a temperatura em 100 graus centígrados, sacou? Então você vai continuar no ponto de ebulição. Você não precisa ter mais fogo para fazer a água chegar a temperatura mais alta, não vai. A temperatura ela vai parar em um valor e durante toda a ebulição ela vai permanecer naquele valor. Beleza? Show de bola. E aí a gente faz isso pra aqui para economizar gás, se eu coloco em fogo alto, teoricamente está saindo mais mistura de propano e butano, eu estou gastando mais gás à toa, porque a temperatura não vai sair daquele valor constante. Beleza? Então, para substâncias puras, nós temos essa cara de gráfico. Eu tenho primeiro um patamar constante, que é o patamar de fusão, é a mudança da fase sólida para a fase líquida. Depois eu tenho um outro patamar constante, que é a ebulição, é a mudança da fase líquida para a fase gasosa. Espaço para você printar. Printou? Demorou. Partiu, então, para a gente ver os outros gráficos. Esse é o de substância pura. Mas como é que seria? Primeiro, o gráfico da água partindo-se da água a menos 20. E outro, como é que seria um gráfico de resfriamento? Porque nos livros a gente encontra muito, nos materiais didáticos, é gráfico de aquecimento. Como é que seria um gráfico de resfriamento? Lá do gás para a fase sólida. Vamos fazer, então, esses dois gráficos aqui nesse espaço, ainda dentro de substâncias simples. Um gráfico da água a menos 20, partindo-se de água a menos 20, e outro gráfico de resfriamento. Partiu. Beleza galera? Então, primeiro, partindo-se de água a menos 20 graus centígrados. Se eu parto de água a menos 20, supondo que essa água esteja submetida a uma pressão de uma atmosfera, o que acontece? É, a água inicialmente vai estar no estado sólido. Beleza, então eu vou partir dessa parte de baixo da curva. Aqui ó, até abaixar aqui para você ver melhor. E aí tá! Então aqui ó, se eu parto de menos 20, o que está que acontecendo? Partindo de menos 20, a água inicialmente está na fase sólida. Vou colocar aqui ó, sólido, e aí ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo, só fase sólida. Chega o um momento em que eu começo a ver o gelo derreter. Então, se o gelo está derretendo, o que está que acontecendo? Está rolando a fusão. Então, o gelo derreter, eu cheguei no ponto de fusão. E aqui eu vou ter um equilíbrio de fase entre sólido e líquido. Tudo bem? Beleza. E aí vai rolar a fusão e depois da fusão eu vou ter o um aquecimento do líquido. Aqui eu tenho apenas a fase líquida. Fase líquida, depois vou aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, pum! Apareceu a primeira bolha. Começou a ebulição. Entrou em ebulição, então eu vou ter aqui o ponto de ebulição da água que é exatamente a 100 graus. Então quando a gente chega aqui ó, em temperatura igual a 100 graus centígrados, a água entra em ebulição. Aqui em zero graus, zero grau, o que aconteceu? A água sofreu fusão. O gelo de fase sólida foi para a fase líquida. Tudo bem? E ali em cima, ponto de ebulição, a água a 100 graus vai da fase líquida para a fase gasosa. Então tem aqui o equilíbrio líquido mais gás. Beleza? Se fosse uma panela aberta, depois o aquecimento cessa. Acabou a ebulição, todo o vapor da água saiu, foi para a fase gasosa, e aí eu não tenho mais aquecimento. Se for um sistema aberto, o gráfico para aqui. Se for um sistema fechado, uma panela tampada, uma panela de pressão, a temperatura da fase gasosa continua aumentando se eu continuo com o aquecimento. Foi? Então, esse seria o gráfico da água. Igualzinho. Só que na água, eu sei qual é o ponto de fusão, eu sei qual é o ponto de ebulição. Então eu parto de menos 20, vou aquecendo, vou aquecendo. Cheguei a zero grau, a temperatura fica constante e rola a fusão. Depois, acabou a fusão, a água líquida aquecendo, vai até 100, chegou em 100. Equilíbrio de fase de novo, líquido e gás, e aí eu tenho a ebulição. Tranquilo? Beleza. Agora, e se fosse um gráfico? de resfriamento de uma substância qualquer, inicialmente no estado gasoso. Eu vou partir aqui, de uma temperatura mais alta, a substância está a 120 graus centígrados. Então, inicialmente, nós temos somente a substância na fase gasosa. Aí vou resfriando o gás, resfriando, resfriando, pum, cheguei no ponto, no valor do ponto de ebulição daquele gás, que agora não vai ser ponto de ebulição, vai ser ponto de condensação, beleza, então aqui ó, eu vou ter a condensação do gás, então eu vou ter gás mais líquido, mudança de fase, beleza, e aí, gás mais líquido, quando todo o gás se converte em líquido, eu volto a resfriar o líquido, e aí eu volto a ter somente aqui ó, fase líquida, vou, ter aqui, vou colocar aqui atrás que vai, vai ficar melhor, aqui atrás somente líquido, Aqui nessa região, eu tenho resfriamento do líquido. Depois, o líquido vai sendo resfriado, resfriado, resfriado e chega no seu ponto de solidificação. O valor se chama de ponto de fusão, que é o ponto em que o sólido muda para a fase líquida, mas a gente está voltando, eu estou vindo lá da fase gasosa para a fase sólida. Então, já fui do gás para o líquido, agora estou indo do líquido para o sólido. Então, eu vou transformar o líquido em sólido, eu vou solidificar. Então, aqui é meu ponto de solidificação ou ponto de congelamento e eu vou ter um equilíbrio de fases eu vou ter líquido mais sólido e aí quando todo o líquido solidifica quando todo o líquido se converte em sólido nós temos aqui no finalzinho apenas o sólido sendo resfriado então volta a descer a temperatura da fase sólida até onde for possível o resfriamento beleza vou dar um espacinho para você printar beleza printou Galera, agora nós acabamos de ver gráficos de substâncias é, puras. Como é que seriam os gráficos das misturas? Eu vou falar também sobre dois tipos de misturas especiais, as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Partiu. Galera, quando a gente tem uma substância pura, eu tenho um ponto de fusão muito bem definido e um ponto de ebulição muito bem definido. Beleza, então ambos são muito bem definidos em valores exatos. Agora, quando eu tenho uma mistura... Eu não tenho mais pontos de fusão e nem pontos de ebulição. Aqui o processo é dinâmico. Você acha que tem lá duas substâncias, as duas juntas no mesmo recipiente? Ah, enquanto uma está entrando em fusão, ah não, a outra para fazendo assim, ah, não, por favor, é queira fundir primeiro. Eu vou aguardar enquanto você funde. Não claro que não, o processo é dinâmico. Então, enquanto uma substância está sofrendo fusão, a outra continua aumentando sua temperatura, se ligou? Até que ela vá sofrer mudança de fase novamente. Logo, o que, é que rola aqui? Nós não vamos já ter ponto de ebulição e nem ponto de fusão, e sim faixas de fusão e de ebulição. Se liga. Eu tenho aqui, comecei aqui a aquecer uma mistura lá da fase sólida. Chegou, tem uma certa variação, vou medindo, vou montando o gráfico, cheguei num certo ponto em que eu observei que eu comecei a ter fusão de um dos dois compostos. E aí o que vai acontecer? A temperatura ela vai passar a variar de uma maneira um pouco mais suave. A curva ela fica um pouco menos inclinada, sacou? Então aqui ó o gráfico fica menos inclinado. Eu tenho aqui ó, o gráfico mais em pé, por quê? As duas substâncias estão aquecendo. Agora, a inclinação aqui ficou menor por quê? Uma está tendo aumento de temperatura e a outra está com a temperatura constante. Ela está sofrendo mudança de fase, então a inclinação diminui. Foi? Beleza! Então, nessa primeira mudança de inclinação, nós temos a primeira mudança de fase. E não é ponto de fusão não, hein? vai ser faixa de fusão. Então a fusão não ocorre, a fusão ocorre a 2 graus. Não, a fusão ocorre de T1 até T2. Tipo, ah, a fusão ocorre de 5 até 12 graus, de 12 até 29 graus, de 35 a 48 graus. Então é uma faixa É de uma temperatura, de um valor de temperatura até outro valor de temperatura. Legal? Show! Então nós temos a faixa de fusão. Quando a fusão cessa, eu tenho a curva de novo inclinadona, a reta de novo inclinadona aqui. Logo, o que acontece? Se ela está inclinadona de novo, isso significa que as duas substâncias voltaram a ter um aumento de temperatura. Beleza, a temperatura aumenta, aumenta, aumenta, aumenta. Opa, começou a mudança de fase de novo. Então, enquanto uma está ganhando calor, a outra ganhando calor para aumentar a temperatura, a outra está ganhando calor para quê? Para fazer com que as forças intermoleculares sejam rompidas, para rolar mudança de fase. Então, eu tenho uma redução na inclinação do gráfico. Diminuir a inclinação, beleza? Então, de T3 até T4, eu tenho não mais uma, um ponto de ebulição, eu tenho uma faixa de ebulição. Tudo bem? Então a ebulição acontece de T3 até T4, aqui nesse gráfico. Quando eu tenho uma mistura comum, eu não tenho mais ponto de fusão e nem de ebulição. Eu passo a ter faixas de fusão e de ebulição. Tempo um, para você printar. Printou? Vamos então ver misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Dois tipos de misturas que funcionam é, de maneira um pouquinho diferente se comparadas às misturas comuns. Partiu! Vamos agora ao caso das misturas especiais que são as misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Primeiro, misturas azeotrópicas são aquelas misturas que têm um ponto de ebulição muito bem definido. E na fusão vai ter um valor constante, vai ter a faixa, como é o exemplo do etanol e da água. É muito ruim você separar água e álcool somente por destilação. Sempre fica um resquistezinho de água no álcool. Então, se você compra o álcool, por mais puro que seja, por, ah, aquele álcool das antigas, lembra? Aquele 96 em NPM. Então, aquele álcool, o que, que significa aquilo? 96 graus GL. Grau Gay-Lussac, significa que é o percentual em volume de álcool e de água que você tem. Se eu tenho álcool 96 GL, significa que eu tenho 96% do volume em álcool e 4% do volume em água. Então, a cada 100 ml de mistura, eu tenho 4 ml de água e 96 ml de água de álcool, sacou? 100ml de mistura, 100%, 4% água, 96% álcool, beleza? Então aquele álcool tinha é, sempre um pouquinho de água, e até álcool em gel que você usa, até os álcools com um percentual um pouco menor, você tem uma quantidade de água, então separar água e álcool é muito difícil, por quê? Porque eles formam uma mistura zeotrópica. o ponto de ebulição é num valor constante, então fica ruim separar os dois, mas a fusão era uma faixa. Então a fusão de uma mistura azeotrópica não acontece numa temperatura. Eu tenho uma faixa de T1 até T2. Então é uma faixa de fusão e não um ponto de fusão. Já a mistura eutética ela vai ter um ponto de fusão muito bem definido e uma faixa de ebulição. Na verdade. É, exemplo, um exemplo bem bacana de misturas eutéticas são as ligas metálicas. As ligas metálicas, por exemplo, se eu derreto o aço, o aço derrete a uma temperatura constante. Ele funde a uma temperatura constante. Por quê? A liga do aço ela possui um ponto de fusão. Então está aqui, ó. a fusão ocorre num valor específico. A mudança da fase sólida para a fase líquida. Já a ebulição de uma liga metálica ela não tem um ponto de ebulição, ela tem uma faixa de ebulição. Então, mais uma vez, a ebulição acontece aqui de T1, que eu marquei aqui, até T2, desse ponto até esse ponto aqui em cima. Tudo bem? Show de bola? Então, recapitulando. A mistura azeotrópica, ela tem um ponto de ebulição bem definido e uma faixa de fusão. A mistura eutética, lembra? Eutética de ebulição. Então, eu vou ter uma faixa de ebulição. Grava o que você vai ter faixa. Ebulição, faixa de ebulição. Na eutética eu tenho uma faixa de ebulição e tenho um ponto de fusão muito bem definido. Printa lá. Printou? Beleza. Agora a gente vai ver as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as específicas. Última parte da nossa aula. Partiu. Propriedades da matéria. Pessoal, propriedades da matéria a gente vai dividir em dois blocos principais. Nós vamos ter as propriedades gerais, aquelas compartilhadas por toda a matéria, e as propriedades específicas, propriedades que não são compartilhadas por toda a matéria, são específicas de cada material. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, propriedades gerais, aquelas compartilhadas por toda a matéria. Nós temos massa, vou sublinhando aqui, nós temos massa, nós temos volume, que é possui a propriedade de ocupar certo lugar no espaço, é volume, Impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? É, nós não podemos pegar dois átomos de hidrogênio e querer que esses dois átomos ocupem o mesmo lugar. Que eles se fundam. É possível, porque nós temos reações de fusão nuclear. Agora, querer que dois átomos, dois corpos, ocupem o mesmo lugar no espaço, isso não é possível. Ah, Marquinhos, mas e na fusão? O que, que acontece? Os dois núcleos se juntam e aí eu passo a ter um núcleo só com o número de prótons de um núcleo, com o número de prótons do outro núcleo. Aí eu vou ter um novo núcleo baseado na junção daqueles outros dois. Então tem uma fusão de núcleos, e não os dois ocupando o mesmo lugar no espaço. Foi ou não foi? Tudo bem? Beleza, então dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, impenetrabilidade. Divisibilidade, se a matéria é divisível ou se é. Quer ver? Vamos pegar a madeira lá do início. Peguei lá uma árvore, aí eu pego um Tronco daquela árvore e vou dividir um tronco. Peguei, dividi, dividi, dividi várias ripinhas de madeira. Aí vou dividir mais ainda. Vou formar um monte de farpinha. Aí daquela farpa eu vou lá no nível molecular. Aí eu tenho celulose. Peguei a celulose, que é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí vou pegar o carbono da celulose e vou dividir em prótons, elétrons, nêutrons. Vou pegar os prótons e vou dividir em três quartos. Caraca, olha como eu dividi a matéria. Eu fui lá da madeira... Lá na madeira até os quarks, então eu fui do macro pro o atômico. Então a matéria é divisível? Sim, divisibilidade. Depois, elasticidade é a capacidade de você poder fazer com que ela se altere da sua forma e o retorno à sua forma original, beleza? E compressibilidade, o que é compressibilidade? Eu posso comprimir a matéria. Beleza? Existe uma característica também chamada de resiliência. Dá uma procurada aí, né? Ah, temos que ser todos resilientes. Não, tudo bem, não é só isso, não. Resiliência é a capacidade de você sofrer uma deformação e voltar para o seu estado original, sacou? Por isso que a gente fala, ah, a gente tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. É você vai tomando as pancadas e vai sempre mantendo o seu estado original. Para a matéria, para as substâncias químicas, a gente tem resiliência como a capacidade de retornar ao seu estado original, por exemplo, uma borracha é resiliente? É, se eu amasso a borracha e solto, ela vai, pum, voltar pro estado original dela, tranquilo? Então nós temos aqui propriedades gerais propriedades específicas são aquelas que cada composto vai ter o seu bloco de propriedades propriedades específicas, nós temos as propriedades físicas, rapidinho deixa eu sublinhar aqui essas outras duas, tá me dando nervoso a gente falou e não sublinhou beleza? Agora, eu tenho as propriedades específicas, mas antes de falar das propriedades específicas, faltou uma propriedadezinha geral só, que é a inércia. Vocês estudam pra caramba a inércia na física. Inércia é o quê? Quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer como? Em movimento. Quando ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Qual dos dois tem mais inércia? Um caminhão ou uma bicicleta? Se eu pego uma bicicleta e desço a ladeira de bicicleta, é fácil parar. Freio. E a bicicleta para. Agora, se um caminhão vem descendo a ladeira desembestado, é muito mais difícil você parar o caminhão. Por isso que o disco de freio do caminhão é grande. Muitos caminhões têm até freio a ar. Então, o caminhão, quando ele quer sair do lugar, ele tem que gastar uma grande energia para tirar ele do lugar. Ou seja, ele está em repouso. Para tirar ele do repouso é difícil. Agora, se ele está em movimento, também é difícil cessar o movimento dele. Porque a tendência dele é de permanecer em movimento. Porque ele tem uma maior massa. Então, quanto maior... A massa, teoricamente, de maneira geral, maior vai ser a inércia. Está em repouso, tende a permanecer em repouso. Está em movimento, tende a permanecer em movimento. Propriedades específicas, nós temos primeiro propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são aquelas propriedades capazes de impressionar os nossos sentidos, olfato, visão, paladar. Então, eu tenho... Com propriedades organolépticas, nós temos bons exemplos aqui. Ó. Vou colocar alguns. Eu tenho a cor, o odor, o sabor, a textura. São propriedades que impressionam os nossos sentidos. Então são propriedades que impressionam os nossos sentidos. Sabor, odor e cor seriam propriedades organolépticas. Legal? Depois... Propriedades químicas ou funcionais são propriedades relacionadas aos compostos químicos. Por exemplo, eu chego e taco um metal alcalino em água. Metais, alcalino em... Metais alcalinos em água fazem reações, sofrem reações extremamente violentas e exotérmicas. Procura só, joga no YouTube, eu vou jogar um metal alcalino dentro d'água, e você vai reparar que quando o metal alcalino cai na água, ele vai, shush, vai começar a, até, em alguns casos, pegar fogo. Tem metais tipo o césio, e quando você joga um fiapinho desse tamaninho, ele, brrr, ele simplesmente explode o resquente. Caraca, bicho! Então, metais alcalinos em água sofrem reações extremamente exotérmicas. Isso é uma característica química dos metais alcalinos. Agora, os halogênios eles tendem a ficar... É, gases na temperatura ambiente é, O iodo tende a ficar, no caso do iodo, o iodo tende a ficar sólido o, o bromo tende a ficar líquido, mas os demais halogênios, cloro e flúor, tendem a ficar gases Então são propriedades específicas de acordo com reatividade e propriedades químicas dos materiais Beleza E propriedades funcionais Eu tenho, por exemplo, os ésteres Por que, que nós chamamos os ésteres de ésteres? Ésteres são chamados, na verdade, de flavorizantes Flavorizantes porque de flavor no inglês. Então são substâncias que têm odor e sabor muito marcantes. É, já os, vamos lá, os ácidos carboxílicos, os ácidos eles têm a propriedade de reagir com álcoois formando ésteres, sacou? Então são propriedades de uma função orgânica. Outra, ácidos, propriedade funcional dos ácidos, reagem com bases formando sais, sacou? Então cada função orgânica vai ter a sua propriedade específica e cada função inorgânica no caso dos ácidos dos óxidos das bases vão ter também suas propriedades específicas tudo bem? Show! Constantes físicas, propriedades físicas da matéria nós temos, exemplo, vou colocar aqui ó o ponto vou colocar aqui ó pontos de fusão e ebulição, seriam constantes físicas, cada material vai, ser, vai ter o seu ponto de fusão, cada material vai ter o seu ponto de ebulição, então seriam constantes físicas. Outro exemplo, a densidade, a densidade também seria uma propriedade específica na matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, viscosidade também seria, um, também seria uma propriedade física, o que é viscosidade? Viscosidade é resistência ao escoamento, por exemplo. O que é mais viscoso? A água ou mel? O mel é muito mais viscoso, por quê? O mel demora mais a escorrer, ele tem uma maior resistência ao escoamento, então ele é mais viscoso do que a água. A água escoa com facilidade, foi ou não? Tranquilo? Beleza? Então, propriedades da matéria, nós temos as gerais, que são aquelas compartilhadas por toda a matéria. Tudo o que é classificado como matéria... Tem essas propriedades gerais. E propriedades específicas são propriedades de um determinado material, são propriedades específicas relativas a uma determinada substância. Nós temos as organolépticas, que são aquelas que impressionam os nossos sentidos. Olfato, visão, tato, paladar, beleza? Agora, eu tenho as propriedades específicas organolépticas, que são aquelas que impressionam os nossos sentidos. As químicas, que são aquelas ligadas à reatividade. E as físicas que são as constantes físicas dos materiais. Tempo para você printar. Printou? Beleza! Pessoal, por hoje é só. Espero que mais essa aula tenha te ajudado bastante, que mais ela possa ter sido muito útil para você. Continua aqui com a gente, continua, porque aqui no Bioexplica Explica a gente tem muito mais conteúdo para poder compartilhar. Vem comigo, continua com um monstrão na química, a gente está junto. Até a próxima! Um beijo no seu coração!